É uma toca. Hoje eu vou fazer um vidinho, um vidinho aqui do que é um material que nós produz ele e o Edson aqui é que vai gravar então vamos... vamos pegar as inteiras essa aqui são as varionicas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 e o pessoal que tiver interesse a descrição está embaixo do vídeo vamos ao vídeo Olá a todos são maurício mococa é hoje nós estamos aqui nós vamos fazer um vidinho aqui mostrar as varias aqui é um produto que nós temos, nós é, tem. pessoal que tiver interesse nelas a descrição está embaixo aí do vídeo e também mostrar para os amigos como é que é elas